Agora eu vou procurar Sucata aqui na cidade para poder aprimorar a base. Aprimorando a base ali, a gente vai conseguir os itens legais. Ih, ativou uma missão. Caminho para casa. Na parada de ônibus, eu vi algo incomum aninhado sobre um monte de trapos. Era uma medalha, manchada da segunda guerra. Quando a peguei, uma lembrança emergiu das profundezas da memória. Nós estamos mergulhando nas memórias. <risos> ok. Eu levantei e examinei a medalha com uma senhorinha ao meu lado. Era do meu marido, fica ela. Ele lutou na batalha por Berlim. Sempre esteve na linha de frente contra os fascistas. Mas só viveu por um ano após a guerra. Ele morreu de pneumonia. Não tinha inventado a penicilina ainda. Obrigada pelo chá. Ana Sergeyevna. Um nome louco, velho. Voltaremos para visitá-la. Se você não sabe, esse jogo é russo, tá? Então o nome dos personagens não tá traduzido. Na verdade, o nome não, não tem tradução. É, o russo é desse jeito mesmo. Disse a garota dos cabelos loiros segurando a minha mão. Obrigada por me visitar e por sempre pensar em mim, meu bem. Eu já teria morrido de tristeza há muito tempo sem você. Até meu filho esqueceu-se de mim e não me liga há um ano. A senhora nos leva até a porta e a garota sussurra para mim. Vou embora durante o verão. Você vai visitá-la, não é? Ela não tem mais ninguém. Que triste, cara. A morte, né? Quando a gente fica velho, o tempo passa. Todo mundo vai ficar velho. Véio. Se você não ficar velho, é porque você morreu. Vou sim, já que é tão importante pra você. A garota sorriu e beijou o meu nariz. O cara não queria visitar a velhinha, velho. Por é que as pessoas não gostam de velhos? Eu acredito que é porque os velhos lembram a gente que a gente vai morrer. Em teoria, os velhos estão mais perto da morte, mas não é verdade. Pode ser que você morra novo. Eu tremi e abri meus olhos. A mesma cidade morta jazia ao meu redor. O que aconteceu aqui? Quem era aquela garota? Ah, cara, então... Ele já esteve nessa cidade e ele tá começando a recuperar a memória dele. Se você não conhece esse jogo, o nosso personagem ele acordou no meio do nada, o mundo acabou, só tinha casas destruídas e ele perdeu a memória. Ele não sabe o que aconteceu e agora ele está em busca da verdade. Vamos abrir essa caixa ver o que tem. Um motor, um tanque, vamos desmontar essa porra. Nada. Tá, eu vim aqui nesses carros vamos catar essa gasolina desmonta vamos desmontar esse outro aqui também hum, não dá para sucatear porque não temos a serrinha mas os motores dá para desmontar Tá tudo talvez eu vou deixar para trás só os pneus um, abre a porta da prefeitura e vai lá chama um charutão cara esse charuto é muito bom ele recupera a sua a sua energia toda e ele não dá nenhum efeito negativo diferente do cigarro o cigarro ele tira um da sua vida e aumenta um, um de radiação falando nisso vamos filmar logo né? a oficina é oficina mecânica. Vamos pegar, montar o tanque, desmontar essa moto. Vamos afanar a gasolina aqui do cara. Acatamos. é desmontar esse carro também. Tá esse aqui, estamos ficando pesados velho, eu vou largar esse pneu, ou vou pegar esse pneu? Peguei o pneu velho, foda-se. Vamos direto aqui nessa loja, não dá para gente entrar. Depois, depois é só pegar os itens necessários, eu vi que uma tocha abre ela, Com uma tocha ali a gente entra, só fazer. Cara, eu vou desmontar esse carro e eu vou desmontar esse Jeep aqui também. Lembrando que eu acho que eu eu acho não, né? Eu vou começar a fazer live aqui de segunda a sexta. Vou abrir três horas da tarde e fechar sete da noite. Das três às sete da tarde. É... Amanhã cedo eu vou dar uma cortada nesses episódios e postar no YouTube também. Eu vou fazer aqui cara para liberar esse peso eu vou largar esse pneu -se. se eu precisar de pneu tá aqui no meio da estrada no meio da estrada tem uma oficina ali também estacionamento não dá para entrar não dá dá vou entrar aqui agora eu precisava tomar um cigarrinho para ganhar energia cara cigarro mata um e assim vamos ter menos pessoas no mundo. E é um favor que a gente faz pro planeta. É morrer. Quando o ser humano deixar de existir, a natureza vai voltar a prosperar. Vamos tomar mais um café aqui? Acabou o café do meu copo. Agora eu tô com sede, velho. Beba água, se hidrate. Se você bebe muita água, você vai ter que ir muitas vezes ao banheiro. E se você tá ocupado bebendo água toda hora e indo ao banheiro toda hora, você não inferniza a vida de ninguém, velho. Ou seja, todo mundo ganha quando você se hidrata. Onde é que estamos? Caralho, a radiação vai matar a gente desse jeito. Hora de voltar o acampamento? Juntar o que a gente precisa. Cara, eu não peguei sucata, hein? Eu não peguei sucata. Deixa eu ver se eu acho um pouco de sucata aqui. Barril, velho. Não tem sucata. Vamos na bosta. Passamos do peso. Vou ter que largar esse cano aqui. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz para diminuir a radiação. Essa radiação aqui já está perigosa para saúde. Estamos aqui no meio do nada, né? No ermo. A gente procura. Não. A energia acabou. Procura. Dente de leão. Cata o dente de leão. Procura de novo. Mais um pouco. Dente de leão. Agora você vem aqui nos itens e. A fita aqui, ó. Chá. De dente de leão, eu acho que eu tô sem, sem fogueira. Faz uma fogueira. Agora eu volto aqui no chá. Esse chá ele mata a sua sede e diminui a radiação. Olha só, nossa radiação tava 80, caiu para 50. Aos poucos você vai diminuindo ela. Você não vai conseguir diminuir direto, até o zero, porque ele diminui pouco pra caramba. Aí você teria que achar bastante e gasta muita energia. Mas a dica que eu dou é o seguinte. Quando você for entrar na cidade, não tenta fazer tudo de uma vez só. Vai aos poucos. Demore. Assim você não, não corre o risco de adoecer. Tá, bora fazer uma comidinha aqui, Fazer mais um ensopado, botar um ovo aqui, botar o tocinho, água. Ah, preciso de mais coisa. Arroz não, cara, bora botar outra coisa aqui. Mais um ovo, pronto. Ensopado feito. Comer. Temos aqui também a nossa. Cadê, cadê, cadê, cadê? cadê, cadê? As baterias. Vamos fundir. Ih, velho, perdemos o docinho. Que bosta. Hum. Larga o alumínio. Larga a gasolina. Vamos consertar aqui a bike para não quebrar é no meio do caminho. Pronto. A roupa também vou consertar. E agora eu dormi. Hum, estamos descansando. Já tô com sono também, velho. Agora a gente volta aqui na cidade. Cata um pouco de água, né? Deixa eu ver se eu tenho filtro. Acho que eu não tenho filtro. Não tenho filtro, cara. Que merda. Eu vou ter que fazer carvão também. Vou fazer aqui 15 carvões. Você tem que estar sempre prestando atenção. Na sua condição de saúde. Na sua comida, na sua água, na radiação, nos seus itens, você não pode deixar quebrar. Se você ficar sem água, você morreu. É simples assim. Então, vamos fazer mais água aqui. Dá para fazer 25 garrafas, olha só. eu ver o que os caras estão tá falando aqui no chat? Uhum. Ainda vende kit Belas? Eu sei que eu não vou vender, eu ajudei um player a fazer. Fazer Belas hoje em dia é o 500 Tá... Ainda bem que eu fiz logo, eu nem sabia disso que era econômica. Por isso que eu vi os jogadores pro a fazer. Como faz pra ter Double pistol? Tô falando besteira. <risos> Olha só, temos uma missão aqui, cara. mas eu quero eu quero juntar logo os itens para mim melhorar ali aquela aldeia não dá eu preciso de uma serrinha velho Uma urgência. cara eu não cruze tocha. eu precisava vacilei eu posso vir aqui cadê Tem um carro aqui ó. Vou pegar essa gasolina, aproveitar que eu estou aqui e desmontar esses carros. Esses carros. Hum, desmonto esse aqui também. Bato esse aqui e eu vou fazer a tocha. Deixa eu ver se dá para entrar aqui agora. Eita, por uma centopeia. Eu vacilei, não era pra pegar um machado. É, vamos deixar o coro aí quietinho. E o Liu J999 nos deixou. Obrigado Liu J999 pelo tempo aí. Obrigado, cara. Vamos tirar o povo da batalha. 5h42 da tarde. Cara, essa sintopeia tem mais 40 de... Eu vou bater na com isso aqui. Pronto. Detonada. Agora eu encerro o turno. É, eu trago o povo aqui e bato nele. Batemos na barata. Chama ela de volta. O que, que eu vou fazer agora? Trazer o povo. O meu personagem aqui. Vamos bater nesses caras. Bate aqui. Quebramos nossa clava. Mas não dá nada. Bate nessa larva. Tira o corpo de perto. Vamos procurar aqui. abre a barata, abre a centopeia, vasculhos mortos, achamos lanterna e muitas outras coisas. Vamos ver se dá para pegar tudo, deu. Alimento o povo, aproveitar essa carne aqui que não serve de nada. Pronto. Vamos passar na escola agora. A escola sempre tem coisa boa, velho. Livros. A radiação aqui tá enchendo o saco já, hein? A radiação tá enchendo o saco. Cadê? Vamos catar esse aqui. Cara, tem um que pra comer? Tem uma carne enlatada. Não dá pra dentro. Bicicleta quebrada. Duas bicicletas quebradas. Caramba, isso aqui é legal pra caramba. Não vamos ficar mais a pé. É, preciso beber alguma coisa. ver esse vinho aqui. Pronto. Temos um jeito na radiação. Álcool salva vidas. Essa água, tomara que pegue essa fita também Não pegou Encerramos a nossa Busca nessa cidade hein? Agora a gente vai ter que seguir viagem Se quisermos fazer alguma coisa De útil né? Vai ter que ir embora Cara, eu preciso de mais uma tocha Mais uma tocha O que, é que falta para fazer uma tocha? Falta gasolina Gasolina, velho. Me falta gasolina. Já que eu vou arrumar gasolina aqui. Não é possível, cara. Que me falta gasolina para fazer esse tocha. Ah, depois a gente volta aqui. Pegar esses pneus e vazar pro nosso acampamento. Aproveitar que ele tá andando e ele tomar uma água. Fazer uma fogueira. Acho que aqui a gente tem gasolina. Temos. Pronto, ensapado rico. Ih, não tem um torcinho. Fizemos ensapado rico. Vamos comer o um ensapado rico agora. E dormir, né, velho? cabeleira aqui, que o negócio tá feio, Ok. Temos aqui nossas maletinhas. A gente precisa de capta Mas a gente não vai conseguir isso, capta. Não tão fácil. E velho, cadê as, as orelhas de viado? Aqui, pô. É pra levar a, a orelha de viado aonde? Concluída. Vamos ver o mercador? Será que o mercador tem. O mercador não tem serrinha, mas ele tem uma, uma roupa militar. Essa roupa é boa. Mas dá pra gente encontrar ela lá na frente. E o carmo? É Presento. Tô louco. Cigarros. Eu não quero nada desse cara, não, velho. bora ver o especialista aqui. Aprimorar. Vai me faltar somente a... Eu vou precisar de cola de osso, corda, madeira e sucato. O negócio aqui agora é sucato, hein, velho? Absorvido na tarefa, o barqueiro mexe no motor do velho barco. Olá. Não, obrigado. Você ainda não está pronto. Ainda não. Porra, ainda não estamos prontos, velho. Que isso? Acho que temos que fazer o um quê, velho? Vamos ler esse livro aqui. O que a gente vai ter que fazer para ficar pronto, então? Larga a água. Vamos ver o que tem aqui na, nas redondezas. Olha só. Eu posso ir até aquela cidade ali. Eu vou fazer isso. Eu vou ir naquela cidade ali e ver o que, eu, o que eu arrumo. Descansar. A cabeleira. Nossa. Tá grande pra porra. Cata isso aqui. Ahn, um, come esse mel. Vamos lá. Viu que a gente arruma naquela cidade. Passar reto por essa aqui. Bora, cara. Será que a gente vai chegar rápido? Ah, tá perto. 30km. é um pulo. Você já andou 30km de bicicleta? Velho, é barril, velho. Tu fica todo quebrado. Eu andei 40km uma vez. Nunca tinha feito isso, velho. Fazia anos que eu não pegava uma bike. inventei de andar 40km. Fiquei morto. Queimado do sol, as pernas duras, as costas doendo. É assim que você fica quando você inventa de andar 40km de bike. E o nosso carinha aqui tá firme e forte na luta, andando sem parar. A gente só para de vez em quando para dormir e comer, né? Loucura total, velho. Eu não prestaria pra viajar desse jeito. Eita porra! Conseguimos o lobo, porra! Conseguimos o lobo? Minha atenção foi atraída por um bando de ratos amontoado em torno de uma bola de pelos chorosa e revelou ser um filhotinho de cachorro. Imagino que os ratos planejavam devorá-lo, mas ele não tinha forças para se defender. Eu não posso dar as costas a ele. Tenho que ajudá-lo. Vamos lá, ajudar o cachorrinho. Ratos gigantes. Estamos sem, sem flecha. Eita porra. Sem flecha, velho. Dá uma facada. E dá uma machadada. E dá outra facada. E ele morreu. Encerra o turno. Pode encerrar sem medo, ele vai sangrar. Vamos fechar. Quando me livrei dos ratos, me aproximei do filhote. De perto ficou claro que era um híbrido de cão e lobo. Quando me notou, o filhote de lobo tentou se afastar. Mas simplesmente caiu no chão, completamente exausto. Parece estar ferido e faminto. Vamos pegar ele. É, velho. O lobo catou a cachorrinha, hein? O cachorro não pegou a loba, não. certeza, mas o lobo tem condição de pegar a cachorrinha. Tá, vamos ver o que a gente tem para comer. Estou fome. Vamos comer aqui esse... As legumes em conserva. Vamos alimentar... Não, o lobo tá machucado, né, mano? Pelo amor de Deus, vamos alimentar o lobo primeiro. Alimenta. Alimenta. Alimenta. Agora, a último pedaço do povo. Pronto. Estamos aqui no estacionamento. Arranca combustível. Arranca combustível. Vou desmontar ah, vamos desmontar esse carro. Vamos desmontar essa van. E vamos desmontar esse carro aqui também. Será que a gente vai ter que fazer para poder seguir viagem? Velho? Será que a gente vai ter que pegar muita coisa? Subir muito nível? Olha só, ficamos pesado pra caramba. Larga os pneus. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse aqui. Tomar um cigarro. Abre a garagem militar. A garagem da polícia, né? Militar. A polícia não tem essa moral toda, não, cara. Militar é o exército. Tá bom. Vou hum, pegar aqui. pode departamentos e velho. Estamos fodidos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para recuperar energia. Um cigarro ainda. Vamos fumar. Cara, não tô achando madeira. De madeira. O que eu quero fazer? Procura no morto. Morto não lado nada de bom. Aqui vai ter madeira, certeza. Pronto. Pega tudo. Vamos voltar pra cá. Agora a gente faz uma, uma fogueira. Funde. Podemos vazar agora. Hum... Sem sal. Passar um café, tomar o café. Temos o que para cozinhar, véio. não temos nada. Essa merda aqui, hein. vou fazer esse chazinho também. Tomar. Ok, vamos na garagem. Vai ter mais bateria aqui para a gente. gasosa. A fã gasosa do cara. Essa viagem é necessária, cara. A gente precisa de gasolina. Hum. Desmonta. Desmonta esse jeep também. e o salário. tela. Hum, deixa eu abrir o shed aqui. Eu não perco ninguém. E aí, colega, seja bem-vindo à nossa live. Eu acabei de olhar o chat aqui, não vi que você chegou. Tudo tranquilo? Se apresente. Não precisa ficar com vergonha. Eita porra, ficou muito pesado pra cacete. O que foi isso aqui? Pneu, é, bike, aos ah, motores. É que carrega 18, é, 12 motores na, na bicicleta. Só pode ser doente, cara. Né? Aí ó, ficou levinho. Montamos os motores. velho, é as, as baterias. Agora a gente cola aqui do lado. E vai fundir as baterias também. Pronto. Bora catar os pneus.